E finalmente foi revelado tudo! Sim, estou na versão do desenvolvedor do Clash Royale para trazer para vocês todas as novidades dessa nova temporada que vem muito legal. Uma nova skin da torre absurda de linda. E a nova arena, que agora se chama Arena. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês. E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro da versão do desenvolvedor do desenvolvedor para trazer para vocês as novidades. Tudo dessa segunda temporada do Clash Royale, mano Tá absurdo Bom, vocês já estão vendo algumas coisas aí e tá tal Bom, vou mostrar tudo pra vocês Mas tem até aqui uma pequena resumida no que rolou Bom, uma nova temporada chegando Mais recompensas pra vocês E eles deixaram até aqui algumas coisinhas, ó Nova Arena Nova Arena Sol Mar Areia Naufragados Olha que loucura, tem novamente 35 níveis de, do passe royale e recompensas para você desbloquear A nova arena aí, que é só o mar, areia, naufragados, aproveite as vibrações de verão da ilha dos naufrágios Nesta temporada, então a nova arena chama-se ilha dos naufrágios muito legal o nome bacana demais e ela vem aí traz junto nessa temporada o é, a torre a skin da torre que agora se chama castelo de areia e tem também um emote exclusivo pra vocês Bom, tem muitos desafios ao longo dessa, dessa temporada, dessa season 2 Tem alguns desafios e eu vou trazer um pra vocês verem aqui como vai ser essa loucura E mostrando inclusive a nova arena Então vamos parar de conversar, vamos direto lá Já tá aqui ó, batalha amistosa, destruição tropical esse é o nome bom vamos lá então já tô com a minha outra conta aqui também vamos jogar junto eu vou mostrar pra vocês a nova arena do clash royale bora lá então tá aí rapaziada a nova arena do clash royale olha que bacana e você viu que a gente viu ali Tava escrito destruição tropical que que rolaria tinha dois quebra-muros na, na na frente da na capa do negócio né? da da desse desafio e a gente vê que é por isso, exatamente Tempos em tempos, vai rolando Entra na arena aí, os, os quebra-muros Pra poder ir direto na torre do adversário Outra coisa que vocês já estão Vendo aí, é sim A nova skin Da torre, das torres né Torre da princesa e torre do rei Que já tá aparecendo lá em cima, aqui embaixo eu tô com Eu estou com a torre anterior A skin da torre anterior Do, do, do aquário, né Eu digo aquário, aquário com o tubarão da hora e lá em cima você já vê aí a nova torre do rei, torre das princesas, o castelo de areia. Olha como tá bonito, cara. O, o, a torre do rei, inclusive, tá linda. Ela tá com aquelas estrelas do mar, né? Tem ali um, uma pá também, acho que tem um baldinho pra colocar areia também. E a torre da princesa tem ali algumas conchas muito legal colocadas ali. Bom, você vai vendo que conforme o tempo vai passando nesse desafio, vai aumentando aí a quantidade de quebra muros que sobem e chegam na Torre do adversário. Bom, vamos ajudar. Vamos ajudar então a dar aquela zoada aqui de leve. A gente vai fazer uma zoeira. Vamos fazer uma zoeira. Bom, vamos lá então, vamos ver se vai funcionar, Vamos jogar aqui direto, diretão, diretaço. E vamos colocar aqui, ó, a fúria e o clone. Vamos clonar tudo. Olha isso, clonando aqui tudo ali. Meu Deus do céu, vai dando dano pra fechar. E acabou. Show de bola. Olha essa arena que linda. Bom, agora nós vamos analisar. Arena como tá também, mas eu quero mostrar pra vocês colocando o novo passe de batalha, esse é o passe de batalha Que vocês vão ter que, que subir aí ó, olha como tá bonito esse passe de batalha, tá ali em inglês né, também escrito Mas vai vir em português pra vocês também, bom mas tá bem bonito ali, tá mais de perto né, a torre do castelo de areia Muito bonita, você vai conseguindo aí subir ó, Ganhando as, as recompensas E tal, tem baús legais já Logo no começo também, tem fichas Tem ali o emote, que aqui não aparece né Eles retiraram o emote, mas o emote é exclusivo Logo mais vocês vão saber também E tem também, ó, fichas lendárias E aí, no meio do caminho Você libera aí o visual da torre Aqui tá liberado já, eu vou mostrar pra vocês Inclusive, ó, aqui na última não tem Dois baús do mesmo nível Mas o baú que viria aqui Tá vindo lá na frente, lá no comecinho Pra poder a galera já ficar felizona E já conseguir também Bom, vamos ativar aqui a torre Olha aí a torre, ativando a torre Pra poder jogar com ela E aí a gente vê duas torres, a vermelha e a azul Bom, vamos de novo jogar aqui E agora a gente vai dar uma olhada na arena como tá Pra vocês verem como tá bonita Olha que bonita, bom Agora você já tá vendo aí a nossa torre do rei e torre das princesas, já como o castelo de areia. Olha como tá bonito. Aqui embaixo na torre do rei, você vê que tem um desenho, dois desenhos ali de cavalo marinho. Cavalo marinho. E pra subir nas torres ali, você vê que é feito degrauzinho com própria areia. Olha que bonito que tá. Os detalhes estão muito bonitos mesmo dessa torre. Achei animal tem ali o guarda-sol também, eu vou querer com certeza essa torre pra mim tá muito bonita, bom o que eu achei legal também é a arena em si, ali no meio você vê que tem aqui o caminho né, como se fosse uma, um, um rio passando ali, cortando um lado da arena com o outro e no meio ali, entre, é, entre as arenas, tem ali duas tábuas pra você passar por onde as tropas passam e lá no meio, ali no meio você vê, tem uma... um... um, um... Como eu posso dizer? Um frasco, um, um negócio de vidro Com aquelas cartinhas que você coloca e joga no mar Pra alguém achar de repente aí Então é aquela cartinha que você coloca no mar e deixa rolar Muito bonita mesmo, cara Nas laterais você vai vendo ali tem um barril de ouro é, Você vê muitas palmeiras, tem ali as bombas As bombas muito legais ali aparecendo também, as bombonas Aqui na, nas, nas partes de cima e de baixo da arena tem muita é, cordas Tem barril pra caramba Tem as palmeiras Tem ali também uma arqueira sentadinha acompanhando Do lado direito lá direito também tem um goblinzinho acompanhando a batalha Do lado de um barril de ouro Tudo a ver né é, Do outro lado tem um outro bárbaro encostado no barril E é muito legal quando cai a torre Você vê que quando cai a torre Ele acaba, acaba aparecendo ali aonde ficava a torre Acaba ficando também um É como se a, o castelo dele caiu e realmente fica ali toda areia. E aí tem a pá e o barrilzinho Cheio de pra encher de areia lá também. Muito legal. Gostei demais dessa... Dessa nova arena aí. Arena do... Da ilha dos Naufrágios. Muito bonita realmente. E você, gostou? Eu achei demais, rapaziada. Então mostrei pra vocês a nova arena. Arena Ilha dos Naufrágios. Mostrei pra você também a nova skin. Mostrei as recompensas... Do, do passe de batalha Que também tá muito legal e a, Ah, eu vou mostrar pra vocês como ficou A arena aqui na, Dentro do, do Clash Royale, no caminho Aqui dos troféus, pra você poder entender Pra você ver como ela é bonita mesmo Como ela ficou, o desenho dela, tá aqui ó O desenho dela tá aí, ó, olha que legal Tem até passa ali, os pássaros também Muito bonito, e é uma ilha mesmo Você vê que é uma ilhazinha Meio que duas ilhas juntas, né, muito próximas Muito legal, adorei, cara Achei muito bonita mesmo Bom, é isso, tem muita coisa ainda pra poder vocês acompanharem Acho que vocês vão curtir demais essa nova temporada Eu com certeza vou comprar o meu passe royale aqui Porque eu não quero ficar fora dessa e não quero perder a chance de conseguir a nova skin do castelo de areia Tá demais! Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês agora Mas fiquem ligados, se inscreve no canal pra não perder nada Eu tô avisando, eu tenho aqui a versão do desvador com o Clash Royale apoiando também A Supercell, então saindo qualquer coisa Podendo trazer, eu já trago Pra vocês aqui no canal, então, quer saber de tudo? Se inscreve agora, mesmo Aqui no canal, pra não perder, mano Então é isso, muito obrigado a Todo mundo que acompanhou até aqui, tamo junto, é nóis Um abraço, falou, fui! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve, se sai melhor Nas batalhas, é, é só boato Inscreva-se しっかりとして